Pela varanda aqui, pela varanda, deixa os caras subir. Aham. Uhum. Ah, os caras não, vai. Putz, esse... uh, pega. Me abandonou. Um vai, vai, vai, aqui dá o primeiro, vai, Taco, tá. dá o primeiro. que o primeiro, ah, tá Solei um. Caramba, Caramba, você hein. Você mata Você foi guerreiro, velho. Agora que eu dessa, Puxou outra. Mais uma porta, porta. Escuro. Coroa. Eu vou bugar uma na sua esquerda, Dudu. Tá. Esquerda, Dudu. Tá pedido? Tá. Tá. Mano, eles não smokear, cara. Perdeu, perdeu, perdeu. Dá uma milhada. Dá pra ser seco. Peguei. Tem um bunker, tem um bunker. Tem um bunker, tem um bunker. Tem azul, pra quem quiser. Aham. Tem um bunker aí, Pô, pô. Bego. Bora desempenhar que você smoke aqui. Tá bom. Cego. Blacker, Blacker, partner. Banker, flash. Banker. <muchos> <Alô>. <muchos> na, na hora eu peço, na hora eu peço. Tá. Não um basta CT, um é que CT é ah, outra choque, tá? Tá bom. Pô. Vamos ver quem sabe, rapa. Quem sabe, rapa. Ó, você tá recaída, tá aqui. Quando botar de carro, você tem mais um BCT. CT. até morto? Porra. Quando eu clero. Prei bomba, meu. Prejuízo é bomba. Meio todo do. Nada carro. Fora, fora, fora, fora da B, fora da B. Tô cego. Não corta. Coda porta. Espera que isso, pá. Que Comeu, comeu, comeu, comeu, comeu, comeu, comeu. Comeu. Tá indo do carro, carro. Tá indo. Ó, vai renovar a paga. Cego. Outra mais um, mais um comeu, mais um comeu, mais, um, mais, um, mais, um, mais, um, mais um! Morreu! Morreu, sem vou plantar! que é! É, fica tranquilo! eles não vão vir não! Caralho! da, Guarada, morto! Pondão, Pondão, Vamos entrar B, Dudu. Esses baranda, Pega esses caras. Pega. mesmo. Morto. K é é tá pra ele. Vou desbocar. Pra... Vai no lá que eu vou ficar mirando escuro aqui. Tá. Vem correndo. Vocês vão poder pegar a K e a baixo. Comendo aí, comendo aí, pertinho. Tá comendo. Vou agachar aqui no fade. Só fica parado, põe a mira. Tá porta em meio, acabei de ouvir. Fez espaço. Sim, sim. Primeiro é o buraco, porta é meu. Tá. É o buraco. Cai, caiu, um me viu no carro não consigo mais ficar Dudu. tá me mola pode ficar pode ficar pode ficar quatro quatro boa muito inteligente acabou alguém a Fica vai vai vai comigo, vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai já. vai vai vai vai vai vai vai vai B já. vai vai vai vai vai vai vai vai vai tem um aí, véi. Não tem um, tá o um buraco. Não ficou, buraco é meu, não saiu, o porto é meu agora. Tá pra Tá, que vou pegar escuro. É escuro, tá? Tá bom. Porque coisa eu é um flash. Não, tá de pra me bangar. Tá, boa. Não precisa, escuro é meu. Dois fora. Bolo altar, bolo altar. Três fora de mira no dois. Auto dois. 3x2. Um porta, saiu. Por um, escuro um. Tem que sair por agora. Valeu. Não. Valeu. Não tá cá varando. Beleza. Tô colando com vocês. Invocos chocos. A esquerda é. passe meio. Pode empagar start. Pode start. Pode empagar continuação também. Leandro. Leandro. Paguei uma continuação. Tem outra continuação. Deu outra continuação. Sim. Nada a goza, goza, nada a goza. Retake, retake. Só plantei. Pera a anemia, guys. Tô no cotovelo junto com Eu vou com o meu bobo daqui a pouco. Eu desbloco do lado. Vou desblocar. Pera a anemia. Tá flash já já paga fundo daqui a pouco, tá Bartim? Tá. Só. Pode bagar, pode bagar. Vem comigo, lá Paguei. Vem comigo. Cal, cal, cal. Tomou tiro, tomou tiro, cal. o cal. Tomou carro, tomou carro. deixa que cober, deixa que cober Bob. Bombe, velho. tá? Dois bomb. Tá, não, tá. Tão, você tem que bagar aquela por cima, Bartim. Depois big, lembra? É a primeira. P big. P big. Bombe, bombe morto. Cão, ah, ah, cal, cal, cal, cal, cal, cal. cão, cão. Segue, segue, Vou ficar agora pela flecha aqui, então. Para travar ah, o bombe. Ah, tem. É uma flecha. Tem fundo executando. Eu esmoco em cima da bomba, tá? Depois quando você inventar oh. isso agora. Biker, bunker. Bunker 1, um, taco. Tá tá Meio morto, bateu oh, o local, bateu o local. Bunker é ainda. Moteg, Bunker. Eu, eu tenho Moteg. Um mais te um. Pegar. Mais um. Mais um. Passou bomb, passou bomb já. Oh, tô tô meia, tô meia, meia. Calma aí, tô mirando. Calma, Nada varando, tá. guys. Pode até passar no walk, não sei. Nada aqui. Mais um passando. Calma, Spa. Calma, calma, Tem a HE, tem a HE. Tá no carro aí, meu. ainda não tô mirando. Se passar bomb vai ser. Nossa, tá calma ainda. né? sobe ramp aqui. Só ficar agachadinho. Cadê essa boca? Abaixo da rampa. Vou Vou na rampa. Ah, não. Boca pra dois não aí, não guys. Não tô sem bomba, tá, Taco? Tô segurando a tá de nada de em meio. tag em um meio. Quer ajuda, Taco? Não. 1 tá. um bomba, dois. Tudo bem, guys. É Tudo, bem. Bem, morto. Ah, Tudo bem. Tudo bem. Mais um B. Mais um B. Eu Mais lá a atrás. É, tem coach, coach é, tem portão. Tô meio de novo. Não sei se caindo, não, que eu vou matar todo aqui, mano. Ah, anda. Mais é dois fundos, mais é um azul. azul. para baixo, anda. Azul morto. Jogou? Baixo morto. Pode que não sei, sim. Fiquei do fundo, dá cobre, Brutinho. Vou mirar, mirar. Pode estar tá dentro da casa, então, porque eu fiz muito passo aqui. Sabia. Let's go, let's go. Tem que ter o Lurker ainda. Consegue ah, dar é. pé aqui na caixa do Bob, Lato? Vou pegar o Bunker? Tá, vou tentar colar. Hein? Bunker morto. É. Bunker morto. O é B, oh, B. Vai ser rei, B então, não, Tá, é B. eu vou escapar B. Então. Pro, pro, pro caminho da morte. Agora eles vão é aí mesmo, eu... gordo. Ai. mira embaixo, velho. Vou pegando varanda agora. Não querer explicar. Tá... Ah. Pegando o Arrisca um bomba pra base, você guardam, mano. Fica pra B. É. vai. entrar no 2. Também, Dudu? Vai em Dudu. Vai indo, ganhar, flash indo, indo, Não entrou, não entrou. Voltaram, voltaram, voltaram. Vem, vem, vem, vem, vem Vou a porta. Cadê? Tá. Pode Esse passar a varanda? Pode, pode passar a varanda eu agora. Meio do mal. Não, não, não Tem mesmo. um com 10 de vida, guys. Ah, não, entra a varanda. No perto. meio na porta. Um no porta Boa. vem para pra porta, Spa. Varanda ou porta aqui, na boca. vai ficar. Nossa, no eu tava tá no bomb, tá? Tá. não é bom que você morra aí, é bom que você jogue com um lado. Sim, sim, sim. É, quase oh. de Time, Time, com mole. Tô Comendo e... Dois passando, então. Véio. Mais outro. Mais outro, outro bomba. Esse, Esse up tá cara. zoado, velho Vou jogar com você, é? Esse Alp ah, tá, tá bem zoado. Boa. Se tiver não vou... Vai varanda, no Tô vendo se come. Comendo, tá comendo. Vai, bicho. É Ó, oh, prepara aí, Bertinho. Lá, Pode bolar. Calma, eu peço. Verda, verda. Tá. Uh, passando, passando, passando. Põe um da smoke, da smoke, da smoke. Dei da smoke, dei da smoke. Morreu, morreu. Tem um lá atrás de ALP. alp. Passando rampa, passando rampa. Uh, rampa. De Mas de dois, mais eu mais dois. outro. Eu vou matar aqui, guys. Eu pego fundo só, Nada fundo, nada fundo. Um esquina, Tá. Perdi morto. Mandar, dois esquinas, um com 10. Um com 10 esquinas. Um escuro em cima. Dois esquinas, um com 10, Bartol. Correu um escuro já. Escuro escuro, escuro, escuro, outro. Escuro, escuro outro. e dois esquinas. Dois que qualquer e um escuro. Certeza. Tô Quando perto de é você, tô perto de você. Tudo é meu aqui, Concordo. tô em casinha. Tem um com é um 10. 10 escuro embaixo, Lato? Posso pegar pra você. Toma. Vamos vou meia. pegar. Pego. Tem um. morto, C4. Matou um com 10. Gracias,